Agora o jogo, o próximo jogo é o jogo dos estilos! O jogo dos estilos, todos os jogadores vão jogar E ele funciona da seguinte forma Eles vão improvisar o tema que a gente vai pegar E toda vez que eu vou usar a cena com a campainha, usando a campainha Eu vou sugerir um, um estilo de, diferente Só que eu preciso que vocês me deem estilos Estilo de cena, é drama, ficção vai vale pra mim, por favor, os estilos De Mexicano. Mexicano. Doutor estranho. Documentário. Doutor estranho. Ah, vocês estão românticos? Ah, ah, <tos> uh, tá não ficção. Não ficção. <tos> tá <vendo. tos> <tos> <tos> ok. Uh, Ouvi não ficção. Na minha guerra se chama realidade. Chama aí. Fala o um tema. Ah, bastidores do programa da Ana Maria Braga. Pessoalzinho que se acorda sempre e fica em casa. Programa, bastidores do programa da Ana Maria Braga e proviso começa agora. Mano, eu falei que eu tô cansado de fazer esse louco, Zé. Minha mão tá toda embolada. Né? Não aguento mais. Acredito aqui. Mas, Ricardo, você sabe que esse louco é o que dá alguém, você tem problema, mas você acha que é que sou eu? Olha, ah, eu não. Sou... Você tem 150 não, anos, Zé. Eu quase eu... desde que você nasceu. Não! Romance. Sábia. O louco tem assustado muito. entendido? Olha Olha isso? O que que que Sabe o que é Novela mexicana! Chegou! Jossi, o que você está fazendo comigo? <risos> oh, ela. I'm gonna <laughs> <laughs> Então vamos voltar para onde? <risos> ah, nossa, você derrotou o meu! Ai, ah, eu esqueci que eu tava com.